And mas, gente, não importa o mundo, porque logo depois do mundo tem o cavaleiro mais importante de todos. E brasileiro, Exatamente, brasileiro. Aldebaran, que eu tenho certeza. Eu tenho certeza que o nome dele, na verdade, é tipo Jorge. Mas ele fala é, Não, é Aldebaran. Não, é porque todos os ou então Aldebaran e de, Jorge, né? De é verdade, o Aldebaran, chama Aldebaran, Aldebaran, Aldebaran. é verdade, verdade, é verdade. Ou então, então Aldebaran e Jorge, ou, verdade. Verdade. Verdade. É. ou então Aldebaran e Jorge, o nome é. do cara. É, vai saber. Tem, tem um hotel no Rio de Janeiro chamado Hotel Aldebaran. Eu gosto de pensar que ele nasceu lá, tá ligado? É, lá onde saiu o Chifre. Agora tem que onde veio o Chifre. Mano, ele o Aldebaran é tão brasileiro que além dele ser bombado, bronzeado, ele tem monocelha e... Ele tem monocelha ah, e manlet. Não dá pra ser mais brasileiro que isso, cara. Só se e a luta tivesse literalmente é muito pagode. boa. pagode. Não, a luta dele é maravilhosa, Não, cara. só falta usar aquela roupa do Silvio Santos na Flórida, né? É, é né? Pode crer, tio. Mas Aldebaran... ele tava usando. É que a armadura não mostra. Não Exato, é verdade. verdade. A luta do Aldebaran é da hora, porque primeiro que ele luta com os braços cruzados. Uhum. Que quando eu era criança, eu falei, Nossa, é tão da hora, cara. Tinha que ser brasileiro. Isso é Sensacional. Uhum. Segundo, porque o jeito que o Seiya ganha é mó da hora, porque ele, fica, ele tem aquele primeiro flashback da Marinha, falando, ah, uhum. é o iai que quando tira, desembainha a espada. É, eu, eu gosto quando eles mostram o Seiya sendo o estrategista, que depois eles meio que esquecem é, isso então eu... o sétimo sentido é, e esqueceu te... tudo. O maior clichê é falar que o Ceia ah, só ganha batendo nas pessoas e não faz mais nada. Mas no comecinho ele era espertinho, Sim, cara. Era é. legal, ele apanhava e falava, ah, então é assim, agora eu vou tentar desse jeito. Era bacana. E daí por nenhum motivo o Ceia fala, vou arrancar seu chifre do touro. Não, não. Vai nada, arranquei. daí, caralho. <risos> <risos> vou passar. <risos> <Tchau>. <risos> eu vou ter que ir ali na casa de Ares é. pra Aliás, sair. aliás... <risos> Lembrando que as armaduras de ouro são indestrutíveis, falam que nem mesmo uma bomba atômica não, pode explodir, é. e o Seiya corta um ouro com as mãos nuas. Não, aliás... Coisa, curtirio, cara. Então, é. essa já... <risos> aliás, <risos> tem é dois velho. finais pra essa história. No mangá, é só o, o Seiya corta um lado e eles passam. Todos, no anime, né? os outros cavaleiros acordam e tem que cortar o um outro lado. Eles não cortam, é pior, ele fala, <risos> <"Cê tem> que você <risos> tem que congelar as minhas mãos. Ele, pô, congelou. Passa aí, Passa não, aí, gente. Cavaleiro de introdução. Sei lá, eu, eu gosto do Odebaran, dá uma dó, porque ele, ele, ele é ah, forte ele é bonzinho, e tal, mas ele né? só se fode. E ele, fode, perde, e ele perde um chifre. Ele, ele perde é bem, um chifre. Ele realmente é um Ao contrário bag, do né? brasileiro que realmente ganha chifre, Gado ele perde demais. chifre. Gado demais. Gado, mas cara. ele só se fode, tadinho, cara. Ninguém respeita o Odebaran, é. cara. Eu acho que é porque ele é brasileiro. Ninguém mesmo. respeita o touro, né? Velho? É, né? A gente é. já vê que o brasileiro é realmente, né colocado ali na só Bonito, né? A gente tá sempre lá, fazendo é. trabalho difícil. Mas ele não desiste ele nunca. nunca. E, desiste e ele, nunca. ele não foi o último a saber. É verdade, é. ele não foi o último a saber, beleza lembrado. <risos>